Ai, ah, eu não sei o que falar, Senhor Não tenho palavras Às vezes eu me calo E falo com as lágrimas Com tudo que tu és pra mim Não tenho o que dizer Se canto, grito ou choro Mas quero agradecer Sinto vibrar as cordas as cordas de minha alma quando canto sinto que meu coração vem visitar sinto vibrar as cordas as cordas de minha alma quando canto sinto que meu coração vem visitar Ah, eu me lembro, Senhor, quando um dia estava em angústia O coração chorava, a dor no peito apertava e a alma gemia Mas de repente eu pude sentir que a tua mão me tocou A tristeza foi embora e o meu coração, o Senhor, alegrou Sinto vibrar as cordas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 Não conheço outro prazer tão rico e tão puro e santificador De que exaltar, de que adorar a esse Deus protetor Ele é tão tremendo, é maravilhoso Não sei explicar a oração sem gratidão É como um pássaro sem asas, sinto vibrar as cordas